Então, assim, voltando a esse ponto do, do cuidado para além do consultório, é interessante que tu tenha em mente é, que o acompanhamento terapêutico, apesar de toda essa história de que é, é importante ter o cuidado para além do consultório de sujeitos com diagnóstico de esquizofrenia, de autismo, de bipolaridade, o acompanhamento terapêutico ele também vem dando conta de outros fenômenos clínicos. Então, por exemplo, pacientes que não têm nenhum quadro de transtorno de personalidade, não tem alguma alteração psicopatológica nesse sentido, mas sujeitos que têm uma certa dificuldade de sair, de ficar em ambientes abertos, de ficar em ambientes fechados. Então, é, é importante isso, se você está entrando em contato agora com com um acompanhamento terapêutico. É importante que tu tenha... Aqui, a, a, a Marta falando, Feira de Santana, Bahia. Obrigado, Marta, vamos juntos. Então, assim, ó, vai digitando as tuas perguntas aí também. E, ou gravando também. A gente tem a possibilidade aqui de, de receber texto, uh, texto escrito, texto falado, o texto da tua imagem, tu gravando o próprio vídeo, enfim, fica à vontade para... Para compartilhar vamos juntos criando o acompanhamento terapêutico aqui nessa, nessa produção ao vivo. Aqui. Então assim, tenha em mente que o acompanhamento terapêutico a gente é, pode realizar essas abordagens do cotidiano do sujeito, por isso que a gente criou uma uma vinheta que inclusive é um tipo de vinheta que chocou a, a alguns sujeitos inclusive que, a, a, terapeutas em AT e até professores como assim a, a, Aquela vinheta parece que o acompanhamento terapêutico é, é de lazer, e foi intencional essa produção daquela, da vinheta. Né? Tu pode entrar aí no, no YouTube, digitar acompanhamento terapêutico, e daqui a pouco vai aparecer essa vinheta. Até na Ele está dentro do meu canal lá, é no, é esse que tu está assistindo agora é youtube.com barra Alex tem lá a imagem da terapia. Em qualquer lugar, essa é a vinheta que chocou algumas pessoas. E por que chocou? Justamente por essa ideia de mostrar o acompanhamento terapêutico para além da, da psicopatologia. E isso foi intencional, isso não foi à toa, isso foi pensado. Por quê? Porque a gente precisa mostrar o acompanhamento terapêutico em situações cotidianas, inclusive para pacientes, para pessoas que querem evoluir. É uma, uma maneira de pensar as intervenções também para além da psicopatologia.